Oh. Certo, na moral. Tá com medo, por quê? Não, tô com medo não, Caio. É, então, pá, olha na bolota dos meus olhos, tá olhando pro chão, viu Fala, o é Boa boca aberta aí, mercado... Boa, daqui a pouco todo boca mundo vai escutar. Por é porque eu tô querendo trocar uma ideia. Você tá em choque, é mano? Isso aí, Caio. É, deixa eu te falar uma coisa. Querido, será que tem glúten? Não, oh, vai tomar no seu Não, é sério. Tô fazendo o meu, o médico me mandou uma dietinha. <risos> Caraca, é bonitona? Ah, deve ser. Ela aparece aonde? Ela sai da água? Ela sair ali, assim, ó. Ah, lá no cantinho é. Pô, legal, né? por isso que eu tô vendo um monte de gente tirando foto já, preparando, né? Todo ano? Tô. É, tem, tem as datas certas né, que, que ela ah. vem, não é, não é, todo, não é sempre. Ah, lá. ah, é aquela lá? Começou, começou. Começou a sair, que coisa linda, é... hein? Deixa eu te falar com toda a educação, é. etiqueta e classe aqui de boa. Um uh, pra mim, mano? Você tá louca? Rapidão, coisa Você tá de doido, velho. Pregou pra mim, hein, filho? Cheirou gasolina? Não, viu? Dá. dá o álcool, álcool ah, Dá o álcool cara. que você não tem aí. É não bem. tem. Você entendeu errado, né? Você tá com o modelo? Tô com o modelo. Mostra pra ela ver se ela não, conhece, às não vezes. Não, não sei. Mas se mostrar, às vezes é pode ser qualidade de relógio. Ah, assim, que eu não enxergo. Ele quer ir em lugares é. que pra... Mas às é. vezes pode ser fora daqui. Você conhece onde faz. É, aqui, ó. É ó. Não que é o um modelo de relógio. desse. Então, deixa eu te falar. Vem aqui. Acho que agora já não tem mais ninguém. Você pode me limpar? <risos> não. Ah? não, tá bom. Não, não, você consegue não? Não, tô suave. Não, mas sabe o que, que é? O que você tá pensando que é? Sei lá, deixa eu te limpar aí, caralho. Não, filho, o óculos... <risos> Sujou aqui. E... tu não consegue limpar? Ó. Não, aqui ó, a mão. Só tirar um pedaço aqui e limpar. Cheio de areia, irmão. É? aí. Preciso. Calma, você precisa que o tô... correio vai fechar? Calma, correio, fecha seis horas. Desculpa, hum. deixa eu te fazer uma... uma... Vou até ajoelhar. Fala, fala calma, rápido, eu sei. homem. Que eu eu, eu eu tô eu tô, faz... de calma, hum. eu tô fazendo... calma, coração. Eu tô fazendo... Calma. Eu tô fazendo um assalto aqui é, carinhoso. Assalto carinhoso. Isso, com todo Jesus carinho. Maria. Aí eu queria sua carteira, alguma coisa? Se você... Eu dou a carteira pra você, mas não tem dinheiro né? Tá duro também. <risos> Deixa eu te contar, sabe por que nós não vamos roubar ninguém? Projeto Cidadão do Bem, né, querido? Eu tenho que ajudar o próximo. É uma pegadinha, dá um tchauzinho. Que é. bola. Tá, vamos ver aqui. Uhul. Não. O quê? Não, não. O quê? Você vai fazer o quê? Não, testar? Não. Oxê. Fala, é nossa, eu só vou testar o bagulho, não, não, não tem não. como? Você é louco, tem cinco banheiros na loja, irmão. Não, ali, ó. eu sei, mas só pra mim ver se vai ficar não, legal. Não, não tem como? Não. Só não, não, não tem? Não. Como é que eu vou levar o bagulho sem? Assim? Não, tem banheiro ali, ó. Não, deixa não, eu só não. dar uma tentada aqui. Ei, irmão. Pera aí, rápido, pega um papel lá. Eu? Eu, não. Vou eu vou chamar o nosso amigo ali. Não, chama lá, quem que você quiser, mano. Posso não posso testar o bagulho? Não. Não, não tem como? Não. Tem banheiro ali, irmão. Tem... Não dá? Não tem não, como? Não. Não tem. Então eu não vou levar o bagulho. Não, vamos lá no banheiro ali, você dá uma olhada lá no que tem lá. Não, mas lá. eu quero fazer nesse. Não. Aí depois você pega e joga, só mas ir lá e... Mostrar, ah, é pra mostrar esse. É, só pra você ver, só. Não é pra você usar, não. Ah, valeu, calabreso. Tamo junto não, aí. É, é nóis. Papo, mas você precisa ficar nervoso, mano? E aí, mano? mano você chega se assim intimidando, irmão? O que, que você pensa que você é? Não, vou trocar ideia, aí, mas você não Qual que é a ideia, então? Não, deixa aí. eu falar, Manda você papo. nem deixa eu Manda falar. um papo, então. Mandar. Querido, você sabe se tem glúten? Você Caralho. Não. Vai se fuder, irmão. Eu... Não. Não. Ô, querido. Da coisa, vê, vê se o endereço tá aqui dentro. da loja. Hum? O que, que foi? Não tá aí, não? Ai, <risos> não, tá, não tá aí, não? Querido, deixa eu te fazer uma pergunta assim, coração. É... O que que acontece? Não achei banheiro por aqui. Ah, Entendendo? Tem a ver com isso? Não, não, eu sei. É que como eu não achei banheiro, eu já fiz o que eu tinha que. Ah. Tá? que tinha fazer. Aí eu gostaria de te perguntar se você poderia me ajudar. Depende consegue. no quê? Eu acho que você consegue. Só mostrar aqui. Se é alguém do prédio ver, né? Você limpa pra mim? Limpar o quê? Limpar o quê? Calma, espoleto, Você tá explodindo é. por quê? Lógico, tá me falando para me limpar, limpar o quê, será? Calma vida, deixa eu te falar, coração. Calma, otilápio, deixa eu te falar o que que é, ó. Só limpar aqui, e ó. Rápido, ela... É o um óculos. É, pra limpar. Tá bom, mano. É. Você pensou que era o quê? Pão que nós é X9 aí... Tá bom, obrigado. Você sabe que X9 acontece por aí, né? Tá bom, Peri tchau, tchau.